Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim! Saiba que emagrecer é uma coisa muito simples de se fazer. Embora as pessoas não saibam qual é o procedimento de como emagrecer, porque assim como tem pessoas que não sabem fazer bolo, porque não sabem. e depois descobrem que. ou alguém ensina que tem a receita tal, tal, tal, e depois aprende a fazer um bolo, a mesma coisa é para se comparar o procedimento de como emagrecer. A pessoa não sabe, mas depois que a pessoa tem a receita de como emagrecer, a pessoa perde os quilos do seu corpo e o medo de ser obeso ou de aumentar os quilos do seu corpo ah, desaparece. Eu também peço para que vocês se inscrevam neste canal do YouTube. Sim, se inscrevam neste canal do YouTube.